É interessante sim você saber se sua pisada é pronada, supinada, se é neutra. Tudo isso para você ver o que, que você tem que fazer em relação ao fortalecimento do seu corpo, a questão da técnica, a postura de sua corrida. Não necessariamente ao tênis que você tem que comprar. Porque o tênis, esse suporte, por exemplo, do, do pronado e tudo mais, se você cai mais com a ponta do pé, esse suporte no, no arco plantar ali não vai fazer muito efeito, não faz diferença para você. Entende? Então, se o tênis tem um suporte maior de um lado de outro, se ele estabiliza o seu pé, isso não vai fazer tanta diferença na sua vida. O que vai fazer muita diferença na sua vida é você. Por exemplo, se você tem um arco, um tombamento do arco plantar, se você tem pouca estabilização no seu tornozelo, você fortalecer o seu pé justamente para ajustar isso, para que você não precise de uma muleta, entende? para apoiar o seu pé, o seu pé não tem que fazer força, o seu pé tem que fazer força, só que você tem que fortalecer o seu pé, você tem que fortalecer a musculatura estabilizadora do seu pé, você tem que fortalecer os flexores, os extensores dos dedos, você tem que fortalecer esse conjunto, e não simplesmente trocar por um tênis supinado, pronado, neutro, alguma coisa nesse sentido. Muitos estudos falam que o melhor tênis é um neutro confortável, onde você depois vai lá e ajusta o seu fortalecimento para isso, Beleza?